O Plano 8.888-11. O Plano dos Estados Unidos contra um apocalipse zumbi. Em 2011, o governo dos Estados Unidos elaborou um relatório zumbi, um plano ironicamente bem construído e chamado Coplan 8888 11 que foi revelado ao público. O documento detalha uma estratégia para se defender de um apocalipse zumbi. Elaborado pelo Comando Estratégico dos Estados Unidos, o plano zumbi inclui informações secretas sobre como as forças militares poderiam combater uma ameaça zumbi. Ele descreve diferentes classes de zumbi incluindo vírus mortal, radiação atômica e contaminação química e fornece estratégias específicas para lidar com cada uma dessas ameaças.